Segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Olá, este é o programa Rock na Rede. Toda semana vamos conversar sobre os principais assuntos políticos e, claro, fazer análises sobre a situação em Ribeirão Preto, São Paulo e, principalmente, no Brasil. Você vai acompanhar sempre nos canais oficiais da Rede PT e também nos canais parceiros. Rock, hoje o principal assunto aí desta semana foi, sem dúvida nenhuma, a pesquisa Datafolha. Vínhamos num cenário aí de Lula e Bolsonaro se aproximando, e agora, com as últimas mudanças, com os últimos acontecimentos da semana, a gente vê o Lula abrindo 21 pontos de vantagem num cenário que é de vitória em primeiro turno. A gente vai botar a pesquisa aí na tela, mas queria que você já começasse a falar o que você acredita aí que foi fundamental para essa mudança no caminho dessa pré-candidatura. Bom, Adriano, é... essa pesquisa foi muito enfim, positiva, né? As nossas perspectivas, não temos ilusões, nossa avaliação é que as eleições vão ser dificílimas, mas se nós refletirmos um pouco historicamente, é, o Bolsonaro ele foi o instrumento que as elites utilizaram para estabelecer um diálogo com o campo popular, com o povo brasileiro, né, através de pautas conservadoras, é, moralistas, e ele de fato conseguiu, em 2018, o Bolsonaro teve um apoio maciço né, da parcela mais pobre da população. Os tucanos eles já tinham perdido qualquer tipo de interlocução com essa parte do povo, que é a maioria dos eleitores, constitui mais de 50% dos eleitores, aqueles que ganham só dois salários mínimos no Brasil. né? É, e o Bolsonaro conseguiu, através de é, uma série de caminhos e também com todo o contexto de golpe de Estado né, que nós vivenciamos no país, conseguiu estabelecer essa interlocução. E ele vem perdendo isso progressivamente. Primeiro, porque o Lula voltou na disputa. Se o Lula tivesse sido candidato em 2018, a minha avaliação é que ele levaria a eleição, ganharia. E outro fator é que mesmo com esse auxílio que o Bolsonaro criou, que ele transformou o Bolsa Família, e para pior, né, porque descaracterizou o programa, é, a inflação do país está altíssima né, e está é, corroendo qualquer tipo de poder de compra, do, principalmente dos mais pobres. E essa inflação ela não é enfim, algo inevitável, né? porque subir juros igual o Brasil está fazendo não vai resolver o problema, porque a inflação ela é de oferta, não é de demanda. Então não adianta você comprimir, a fazer o brasileiro comprar menos para diminuir a inflação, ao contrário, né? a inflação ela é de alimentos e você tem política para pelo menos equacionar o problema. Combustíveis, que é essa política absurda, da Petrobras, de paridade, de dolarizar a economia brasileira. né? Que apesar do governo de, entrou no discurso do não tenho nada a ver com isso, que Petrobras é autônoma, foi uma política que nasceu do governo Temer e que foi mantida Bolsonaro, é uma decisão política. Sem dúvida. E qual que é a razão disso? Por qual motivo? A gente fica tentando entender. Qual a justificativa para ter uma política dessa? Você extrai o petróleo? a 10 dólares e você, depois que extrai, ele já se torna 90 dólares, 70 dólares, o barril, por conta do preço, é, do preço internacional do petróleo. Isso não faz nenhum sentido, só faz para os acionistas que tiraram, lucraram nesse último período aí, 44 bilhões extraídos, que, que foi o recorde de distribuição de dividendos da Petrobras. E a maioria desses é, acionistas não são nem brasileiros. Então só faz sentido para essa minoria. né que, enfim, sequer tem, muitos deles nem residem no Brasil, nem, enfim, não tem qualquer compromisso com o nosso país. Então, é outro elemento que, que é, impulsiona a inflação, são os combustíveis e a energia também. E agora eles estão ainda querendo privatizar a Eletrobras, a preço de banana, como a gente tem visto, né e vai subir o preço da energia. Voltando para a pesquisa, uma informação importante ali. A gente já teve algumas pesquisas que dentro da margem de erro indicavam vitória do Lula no primeiro turno. Esta, mesmo descontando a margem de erro, é uma vitória em primeiro turno. É, entre os cenários, o que, é que se imagina? Essa dificuldade de uma terceira via, há uma preocupação do precisamos eliminar o Bolsonaro mais rápido, isso leva ao chamado voto útil. Que outros elementos você destaca para esse resultado dessa semana? Olha, essa eleição, ela se a gente pegar desde 89, assim, essa é a eleição mais plebiscitária que nós estamos vivenciando. Ela tem uma ela está parecida com 89 num, num aspecto que vai ser uma campanha muito ideológica. Com, sendo, é, agora nós não vamos escolher quem é o melhor gestor das coisas, nós vamos escolher claramente entre dois projetos distintos. Essa vai ser a pauta da campanha. Né? Nós temos o projeto que foi aí dirigido pelo Lula, né, pelo PT, de um lado, e o outro, esse que está posto, do Bolsonaro, que, na verdade, bem ou mal, <risos> em certo sentido, é uma continuidade até com o que o Temer estava fazendo. Né? Tirando direitos, é, não tendo uma política soberana, teto de gastos e etc. Né? E, privatizações, está falando agora em privatização da Eletrobras da Petrobras. Então, nós vamos ter uma campanha... É muito ideológica nesse sentido. Agora, ao contrário, de 89, uma campanha que não tem. Em 89 nós tivemos o quê? 15 candidatos, né? Assim que. E pessoas de expressão, tipo Ulisses Guimarães, Mário Covas, o Leonel Brizola, muita gente estava no par. Paulo Maluf, né, figuras nacionais. Agora não, nós temos praticamente dois candidatos, só está funilando. Né, o Ciro ainda permanece na disputa, mas está funilando. Então ela atende. Ela tende essas eleições, é difícil a gente. É, ela tende a se resolver, a ser uma, no primeiro turno. Né? Tem grandes possibilidades disso. O que abre chance para nós, mas para o outro lado também. tá certo? Mas para o outro lado também. Se permite só concluir, para não me alongar muito, para é, o Bolso, pro Bolsonaro, a gente também, claro, não podemos ser muito otimistas, mas para o Bolsonaro ele conquistar essa parcela do eleitorado, ele tem que avançar para ele conseguir virar o jogo, ele tem que avançar sobre esses eleitores que ganham até dois salários mínimos. Nessa situação, que o, que o efeito do Auxílio Brasil já está mais ou menos posto, o efeito político que esse auxílio teve, e, e que não tem perspectiva, não tem mágica agora para baixar a inflação, além dos outros problemas do país, né? do desemprego é, e, e, enfim, e, toda a série de, e o conjunto de problemas, por exemplo, o desmantelamento de uma série de políticas públicas, que foram feitas desde o governo Temer, mas com o Bolsonaro também ampliou, se acentuou. né? Como não tem mágica, é muito difícil para o Bolsonaro conquistar, na minha avaliação, esses votos. Muito difícil. O problema é, como que vai ser essas eleições? O que, que vai acontecer? Nós sabemos que vai ser uma eleição difícil, inclusive porque fatos vão sendo gerados aí ao longo do processo eleitoral. Vai ser uma eleição muito de força narrativa, de quem vai conduzir... Você, dois lados, tentando conduzir a discussão. O Bolsonaro, toda vez que a economia é, que sai, que a inflação dispara, que temos um problema grande, ele tenta jogar a eleição para a pauta de costumes, que é, onde, é o cenário onde ele é o mais confortável para ele, é falar de temas que tão, foge do dia a dia, porque quando vai para o dia a dia, para ele é sempre ruim. Então, como é que está sendo essa preparação para conseguir não perder o controle da narrativa, não deixar o Bolsonaro pautar a campanha eleitoral? O PT, na verdade, não, isso não foi só agora, né, tradicionalmente o PT focou na questão econômica social. Esse é o que, essa é a questão que, que vai ser decidida nas eleições. A religião, é, o PT e os outros partidos também no Brasil respeitaram as crenças, então isso não está em debate. Né? Não é isso que vai ser decidido, vai ser decidido o quê? Qual que vai ser o projeto econômico do país? A política de preços da Petrobras, o teto de gastos, a reforma trabalhista, né? a revogação disso. É isso que nós estamos discutindo realmente. Né? E o PT vai seguir nessa linha, priorizando a pauta econômica e social. Esse é o debate que nós vamos fazer. Porque a pessoa ela é, pode ter a religião que for, mas ela tem que ir no supermercado, né? ela tem que trabalhar, ela tem que ter saúde, ela tem que, os filhos têm que ter escola. É esse debate real que nós queremos travar. Com a, com a sociedade brasileira e não ficar tentando esconder através de, de questões que não estão sendo decididas na eleição. E, presidente, como você acha que tem que ser a mensagem para a militância é uma pesquisa que empolga, que dá gás, mas que não cause também um efeito de acomodação, de já ganhou? Voltando um pouco o que a gente estava falando, é, nós temos que fazer uma campanha, parecida nesse aspecto com a de 89, uma campanha militante, uma campanha que a gente esteja na rua, disputando, bairro a bairro, quarteirão a quarteirão, é, a cidade, né, o país, né, e levando nossas bandeiras, defendendo o, o Lula, a vitória do Lula, tentando construir a vitória do Lula no primeiro turno, e do Haddad né, também aqui no estado de São Paulo. Vamos falar também bastante de São Paulo, mas ainda sobre a pesquisa, qual o impacto que ela vai ter nas articulações políticas, principalmente com esses partidos que ainda não definiram para que lado vão? É, a desistência dos outros candidatos, do Dória, né, foi a última aí, grande desistência, mas teve do Moro já atrás, um a um tem caído. Né? Joga muita pressão sobre é, a candidatura do Ciro. À primeira vista, pode até se imaginar, abriu um espaço para ele crescer. Né, com a desistência dos outros. Era é, é o que se imaginava, teoricamente. É, aparentemente seria isso, mas não. Na verdade, é, como a, a, as eleições têm essa tendência já de, de plebiscito, de se resolver também no primeiro turno, os eleitores vão refletir né, quais são as opções é, que eles têm aí, efet, que são efetivas. Então o voto útil vai operar na campanha do Ciro. É, isso é um risco muito grande para o Ciro e para o e pro PDT, porque o PDT tem governadores, tem uma bancada que eles têm que eleger né? e diante, de, por exemplo, é, as pesquisas mostram a maior parte dos eleitores do Ciro são eleitores progressistas. Esses eleitores que se identificam mais com ele que, do que com qualquer outro candidato vão, vão ver diante do cenário e vão votar racionalmente, num né? cenário de disputa acirrada, num cenário que pode ter uma vitória no primeiro turno do campo popular. Então, eu acho que a pressão sobre a candidatura do Ciro cresceu, né? tem sido, e, e é muito difícil, assim. Ele pode sustentar a candidatura? Pode, mas o cenário para ele não está fácil, não. A eleição tende a ser Lula e Bolsonaro. Esse negócio de terceira via que eles criaram, etc., isso daí nunca... Nós, desde... Ano passado, até antes, os que seria assim as eleições. E esse cenário atual, dessa consolidação da liderança do Lula, da boa aprovação dele, ou quanto que isso pesou, por exemplo, para o fechamento da articulação com Alexandre Calil em Minas Gerais? É, o Lula, é um, enfim, não precisamos nem ficar elogiando ele, porque é, é um quadro histórico, é né, um fenômeno político né, e eleitoral. O Lula saiu em 2010 com 84% de ótimo bom da presidência. Ruim e péssimo, só 4% do país considerava. O restante era regular, ou seja, o Lula era praticamente unanimidade no país de 2010. E agora, mesmo com tudo que aconteceu né, no país nesses últimos anos, golpe de Estado, enfim, é, essas manifestações, a extrema-direita voltando para as ruas, né, é, o Lula se manteve. E essa aliança com o Calil foi muito importante, né? Está baseado nisso, mas está baseado também, é, Adriano eu penso, é, o Calil é um, é um indivíduo que não era da política, foi presidente do Atlético Mineiro e tal. Mas é, tem feito uma prefeitura em Belo Horizonte muito preocupada com os problemas sociais. Né? Tem muitos petistas até dentro da prefeitura do Calil. Ele precisou dos quadros do PT para estar tá gerindo a cidade. Né? Então, ele tem, até certo ponto, uma, uma afinidade... Política conosco e ele nunca foi alguém próximo ao campo da extrema direita, nunca foi bolsonarista. Eu acho que esse é o fator que pesou mais, né? Os campos estavam é, o Calil e o Lula convergiam. É claro que teve que ter os acertos políticos, né, de quem seria candidato a isso, ou aquilo. Isso foi resolvido, né? O Lula teve em Minas há umas duas semanas, é, bateu o martelo de quem vai ser o senador pela, pelo, pela nossa frente, né? É, e o Calil tem boas chances de vitória, apesar que o Zema, principalmente no interior, é forte. É outra questão da política mineira. O interior, é, o peso da capital, de Belo Horizonte, não é tão grande quanto o peso de São Paulo, capital, por exemplo, no estado de São Paulo. Entendeu? E O peso do interior é muito grande, muito, muito relevante nas eleições mineiras. Vamos falar mais de eleição, trazendo para São Paulo, mas antes vamos falar de um tema que é muito importante, que é o Comitê Suprapartidário, vamos juntos pelo Brasil. Aqui de Ribeirão Preto, o Ribeirão Preto saiu na frente com esse comitê, reunindo PT, PSOL, Rede Sustentabilidade, PCdoB, PSB, PV e Solidariedade. Qual a importância de uma frente tão ampla, dessa união suprapartidária em prol da candidatura do Lula? Olha, Adriano, isso é algo decisivo, na verdade. Né? Nós estamos vivendo esse governo que, enfim, de extrema direita, um governo de retrocesso né, e que tem força, é um governo que se baseia no movimento, que se baseia na mobilização e que tem com eles é, diversos setores da sociedade brasileira: militares, agronegócio, né, empresários, a classe média, a chamada classe média, setores importantes dela. Então, ou seja, é um bloco de poder importante que nós temos no país. É, e para fazer frente a isso, nós tivemos, por, é uma necessidade histórica essa união. Né? E não só uma necessidade, mas ela se tornou possível porque a pauta, isso aí também nós temos, não é só benefício, temos problema, a pauta se tornou a defesa da democracia. Porque nós temos muitas divergências programáticas com, com alguns desses partidos que hoje nós estamos unidos. Né? Mas vamos defender a democracia, garantir esse ambiente para que a gente possa inclusive disputar projetos começou com a, a discussão da federação essa criação do comitê hoje passou por partidos uma, uma, uma gama muito maior mas come, começou com a discussão sobre a federação é, a federação teve dentro do PT muita discussão sobre muita gente contra eu sempre fui a favor sempre fui a favor apesar de criar de ter também desafios né que a federação coloca porque estamos aliando com partidos necessariamente diferentes de nós com programas diferentes mas eu sempre fui a favor, é, nesse nessa conjuntura que nós estamos vivendo, por essa necessidade de união. né? E também você conseguir ter um polo, na verdade, você torna mais programática as alianças políticas com a federação. Você cria um polo em torno de uma ideia. Necessariamente você tem que as coisas têm que passar por isso. Então, sempre, acho que foi um grande passo é, para nós, uma resposta adequada a existência da federação. E isso, como ela agrupou partidos, né, se tornou possível ampliar e, em Ribeirão Preto, construir esse comitê suprapartidário, que é uma coisa bastante importante. Inclusive, esse comitê ele aponta até para... Não é só para agora, não é só para a eleição do Lula. Né? Ele aponta para até 2024. Nós, a, o campo progressista de Ribeirão Preto apresentar uma proposta em comum para a cidade. Quanto tempo faz que nós não temos uma... Ou, uma proposta diferente, com viabilidade eleitoral em Ribeirão. Faz bastante tempo né, para transformar a cidade. Então, assim, é um acontecimento importantíssimo da política de Ribeirão Preto. E qual cenário permitiu que Ribeirão Preto saísse na frente e montasse o primeiro comitê Vamos Juntos Brasil? Nós aqui já vimos discutindo com os partidos, e principalmente mais à esquerda. né no, é, Já tínhamos, você tem a frente Brasil Popular, você tem... É, também o espaço das articulações que a gente fazia, né? uma frente aqui democrática pela soberania, que organizaram os atos na cidade né? em defesa de, de algumas pautas e teve a iniciativa do próprio Partido dos Trabalhadores e de outros partidos de sentarem na mesa e falaram vamos fazer aqui em Ribeirão Preto, para enfrentar os desafios que nós temos aqui, nós estamos aqui no centro do agronegócio, ou pelo menos num dos centros do agronegócio brasileiro, porque hoje tem, você tem no Mato Grosso, enfim, também, é, vamos sentar para enfrentar, porque senão nós não vamos conseguir debater com a cidade o que a gente precisa. Então, essa necessidade se impôs em Ribeirão. O que era é inimaginável, se pensar há quatro, cinco anos atrás, né, tem partidos que estão hoje no comitê que nós nunca aliamos é, em eleições, assim, formalmente, né, principalmente no primeiro turno. Nunca aliamos. Tem parceiros históricos, né, tipo o PCdoB. O PSB estava... Mais distante, né? o PSB em 2014, 2013, ele deu uma guinada, né? foi, assumiu outra direção e agora volta para o leito do campo popular. Né? Mas partidos, por exemplo, Solidariedade, próprio PV, Rede e o PSOL. Né? O PSOL sempre teve candidatos a presidente. Essa é a primeira vez que o PSOL não vai lançar. Né? A Rede, nós nunca tivemos aliança com a Rede no primeiro turno, é, em nível nacional. né? E vamos ter também. Então, essa convergência do momento histórico é, e que, que aproximou as forças políticas, uma, deu uma pauta comum para as forças políticas. Isso eu acho que é o elemento decisivo aí nessa questão. Eu, temos um lançamento agora dia 11 de junho, aqui em Ribeirão Preto, um lançamento oficial. O que está sendo preparado para esse evento? É, esse evento vai contar com a presença do Fernando Haddad, né, que nosso candidato a governador, e com lideranças dos partidos. Né? A expectativa é de que venham lideranças nacionais e estaduais dos diversos partidos que, comitê, que compõem o comitê aqui para Ribeirão Preto para estar tá participando desse lançamento, para estar tá se posicionando. Né? Então, é, vai ser um grande ato, vai ser com, massivo né? com, com movimentos sociais, comunidades, né? sindicatos né? E, e os partidos políticos. A partir do lançamento, aí. Vai todo mundo para a rua? Quais são as principais atividades? Como é que vocês estão pensando a estratégia da, de atuação desse comitê? O comitê ele vai fazer mais uma articulação política, né? pensar as pautas, é, definir as prioridades, qual é a tática eleitoral. Agora, os partidos políticos também eles têm as próprias organizações, as próprias formas de mobilização. Por exemplo, o PT está priorizando muito a formação de comitês populares de luta. Né, que vão ser organizados nos bairros, por local de trabalho, por é, área de atuação. Isso nós já estamos organizando, já temos alguns formados na cidade e que vai conseguir dialogar, como eu falei, bairro a bairro, setor por setor. Porque essa campanha vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim, vai ser uma campanha disputadíssima. E para ter, inclusive, chance conseguir conquistar uma vitória no primeiro turno, se não ganhar no primeiro turno, não tem problema também, viu? Vamos ganhar no segundo. Não é, não é tragédia, eleição não é, é é, não é derrota. Não é derrota. Não é derrota. Nós nunca ganhamos no primeiro turno. Já governamos o país, tivemos quatro mandatos. No primeiro turno, nós nunca ganhamos. Então, se não ganhar agora, não é derrota. Ao contrário. Mas temos chance de ganhar. E temos que trabalhar para isso. Os comitês populares de luta são instrumentos de mobilização do Partido dos Trabalhadores para estar tá fazendo, porque, por exemplo, em 2018, 2014, nós não tivemos isso. Agora as exigências são maiores, né? nós temos que fazer o debate ideológico, conversar com as pessoas. E lá no bairro, no, em cada quarteirão, estar tá dialogando com a população de Ribeirão Preto. É isso que nós pretendemos fazer aqui, em grande, e, e abarcar uma área grande da cidade. Entendeu? Claro que não vamos né, conseguir, e nem pretendemos, é, Vamos naqueles setores que a gente sabe que tem afinidade política conosco, que tem que defende a mesma visão de mundo, né ou uma visão de mundo parecida. Nós vamos mobilizar essas pessoas e vamos dialogar com essas pessoas. E vamos combater na, pela base toda essa indústria de mentiras que criaram né para manipular o resultado das eleições. Temos alguns cenários totalmente inéditos nessa eleição. Entre esses cenários, a gente vê um movimento que já não é de agora, mas que ganhou status muito grande com o bolsonarismo, que são as forças armadas querendo pautar as eleições também. Essa semana é um assunto, dessa semana, o projeto que foi organizado de dentro do exército, um exército que prevê, um, que prevê até 2036 estar no poder, a, começar a cobrar serviços dentro do SUS e das universidades públicas já a partir de 2025. Então, isso também é um cenário inédito. É uma das mensagens de vocês também, do comitê, de todos os partidos aí desse campo progressista também, alertar a população para o perigo desse caminho que o Brasil está tomando? Sem dúvida. Primeira coisa, o Partido Militar sempre atuou na história brasileira. Né? Eles, de tempos em tempos, retornam, mas nunca deixaram, na verdade... A, a, a cena política e nem sempre os militares é, tiveram um papel conservador reacionário no país mas desde há muito tempo que tem né? desde há muito tempo que tem e 64 o que parece né? não sou especialista nessa área mas qualquer tipo de pensamento progressista que existia no exército nacionalista isso se desfez eu fiquei, assim, eu achei espantoso esse programa que eles lançaram. É, o programa prevê, por exemplo, exploração estrangeira na Amazônia, né, de minerais e tal. Eu achei isso assim. Além de todas essas outras pautas que hoje o governo Bolsonaro defende, que são pautas antinacionais, antipopulares, cobrança em universidade pública, cobrança do SUS. É um programa que prevê... Na verdade, o enfraquecimento do Estado brasileiro é o enfraquecimento da soberania. É chocante, é espantoso. Né? Você saber que os militares, não só que eles são, porque eles já, a gente já está vendo o que, que eles são, eles estão no governo, mas o que hoje eles defendem <risos> abertamente. Publicamente. Publicamente, formulam, acreditam que, enfim, o, pensamento, o que eles chamam de pensamento estratégico, isso é algo assim, é, é configurar, é aprofundar, o caráter é dependente da nossa sociedade. Então, é, enfim, os militares hoje têm um papel, e, e é grande, né? hoje eles estão governando, na verdade, antipopular e antinacional, essa é a avaliação que eu tenho. Nós temos que combater, e os militares têm é, que cumprir a função constitucional deles, que é defender o país, né? de ameaça externa e tal. Tem lá as funções que são definidas pela lei, pela Constituição. E, presidente, na sua avaliação, qual o risco que o Brasil tem hoje de um golpe em caso de derrota do Bolsonaro? Eu não acredito em golpe, eu acredito em tentativo, eu não acredito em viabilidade do golpe, porque isso não tem cenário com relação de forças internas nem externas para isso. Eu não acredito que, isso, que o Bolsonaro tenha condições. Agora, eu acredito que ele vai tumultuar o processo político, como já está fazendo, mas vai intensificar. E nós temos que estar atentos a isso e estar... Tá é, não deixando isso ganhar a proporção, porque se tumultuar o processo, isso ele pode tirar vantagem do caos que ele pode criar. Agora, não tem apoio externo, pelo menos por hora, hoje, assim, na, na situação que nós estamos vivendo, e nem interno, para ele conseguir dar um golpe de Estado. Né? Não tem. E um dos melhores antídotos contra esse golpe é essa frente que nós estamos criando. Né? Você está dialogando com setores, você vê, por exemplo, Lula, o vice-Lula vai ser o Geraldo Alckmin isso é importantíssimo também para desarmar, para desmobilizar qualquer sonho golpista que as elites brasileiras possam ter agora. É importante esse lado também da história. Vamos trazer essa conversa para São Paulo. São Paulo também vive um cenário inédito. Pela primeira vez quem tem a máquina na mão, o candidato do PSDB, larga na pesquisa com em torno de 5% dos votos no quarto lugar sem muita expectativa pelo menos por enquanto de conseguir avançar então a gente teria uma máquina fora da principal disputa esse tem o Fernando Haddad liderando com uma boa margem de uma boa vantagem e aí o França e o Tarcísio na sequência o Tarcísio que sequer de São Paulo é uma força que o bolsonarismo está tentando criar aqui trouxe alguém de fora, e vai surfar o que ele tem apenas o nome, o apoio do, do presidente. Como é que você enxerga esse cenário na disputa estadual? Eu vou ser bastante franco, assim, é, nisso, no, no que eu penso, né, com risco de errar, portanto. É, essas eleições, como a gente disse lá atrás, vão ser muito ideológicas, de projetos. Eu acredito que a disputa vai se dar entre nós, Fernando Haddad e o Tarcísio. São esses dois campos que vão se enfrentar. No segundo turno na cidade de São Paulo, no, no Estado de São Paulo. E nós temos chance de conseguir criar um bloco que vá derrotar o bolsonarismo, a extrema-direita aqui no Estado de São Paulo. Eu acredito, essa questão da máquina, então, que é o outro lado da história, pesa menos. Claro que ela tem poder e influência, mas pesa menos, muito menos, do que há quatro anos atrás, do que há oito anos atrás. Eu não acredito que a candidatura do Rodrigo Garcia vá se viabilizar. Inclusive, ele vai ter que carregar o Dória. Tiraram o Dória da presidência para tentar desvincular o Rodrigo Garcia do próprio Dória né, e eles manterem o Estado de São Paulo. Muito difícil desvincular o Garcia do Dória, não é? Muito difícil. Eles não vão conseguir fazer essa mágica. E o eleitor tradicional deles, que é o um eleitor conservador de direita, esse eleitor prefere o campo do Bolsonaro, o bolsonarismo, aos tucanos. Os tucanos perderam a base eleitoral deles para o bolsonarismo. E eu acho que isso não é nem um fenômeno agora conjuntural dessas eleições. Isso aí pode perdurar, né? vai, vai, passar, vai ultrapassar as eleições. Então eu acho que vai ser nós, o Haddad, no segundo turno e o Tarciso. O França, será que ele vai manter a candidatura? E questionar isso, se esse cenário de crescimento do Tarcísio se manter, dessa antecipação do segundo turno que acontece no nacional começar a vir para cenário estadual, você acha que isso facilita essa articulação, que já é uma articulação que já acontece nos bastidores da união da candidatura do Haddad com França? Eu creio que sim, Adriano. Inclusive, é até ambíguo, na verdade. Qual o efeito da retirada da candidatura do França? Eu não avalio como ruim para nós a candidatura do França. Se ele retirar, esses votos vão, em boa parte, migrar para o Fernando Haddad. Só que também uma, uma parte se dilui. Agora, se ele mantiver a candidatura e declarar o apoio no segundo turno, para nós também está de bom tamanho. Agora, do ponto para o PT, para o Haddad. Né? Agora, eu creio que para o França, ele, por conta até desse efeito do voto útil, da polarização que vai também existir no estado de São Paulo, talvez para ele não seja muito interessante manter a candidatura. E sim sair eventualmente como senador na frente ou, ou enfim, alguma outra situação. Então eu acho que mais mais para nós a candidatura dele não atrapalha. Não atrapalha. Presidente, então vamos para mais um tema. O tempo aí está correndo, está escasso, mas vamos para um tema no finalizar, mas um tema muito importante. Como é que está sendo a preparação e principalmente a expectativa do PT para a formação das bancadas no Congresso Nacional e também na LESP? O PT vai ampliar as bancadas, Adriano. Isso nós temos certeza, tanto federais quanto estaduais. Né? E aqui no Estado de São Paulo também vai ampliar. Né? O Lula liderando no Estado de São Paulo, como está ainda, né? é... Todo esse movimento, essas avaliações que nós fizemos, vai refletir em votos para os deputados estaduais e federais. Então, estamos otimistas com isso. Vamos ter uma boa bancada, uma bancada... Tem muitos candidatos qualificados, tanto na, na, para, para deputados federais quanto para estaduais. E o PT vai ter uma bancada forte. E a federação vai ter uma bancada forte. Porque agora nós estamos saindo no, nesse contexto da federação. Né? Vamos estar nós, o PCdoB e o PV juntos, apresentando as candidaturas. Então, estamos otimistas com essa situação. É um, é um ente novo da legislação eleitoral. Então, aí para quem ainda não está muito familiarizado, né, a gente pode entrar um pouco nesse assunto, que é completamente diferente de uma coligação. Então, a federação é quase como se um novo partido, por no mínimo quatro anos, terem que estar atuando junto. Perfeito. E por isso que, que eleva o nível do debate. Porque você não pode ficar fazendo conchavo a cada eleição. Tem um programa, você vai estar necessariamente... Apresentando candidatos comuns durante quatro anos, né? funcionando basicamente como um partido. Né? O que é, desloca o a questão política mais para esse o pro, pro, pro plano programático, do porque naquelas negociações que são muitas vezes menores, mas que ocupam grande parte da política. Eu vejo isso como, de forma muito positiva. E falando ainda do cenário dessa formação da bancada. É, você acredita no efeito parecido aí com 2002? Muita gente compara com a onda Lula de 2002. Quais as semelhanças, quais as principais diferenças aí para esse cenário? A eleição do Lula vai, o Lula sendo candidato, vai puxar as bancadas, mas é um cenário completamente diverso do de 2002. Nós temos agora uma oposição de rua, organizada, e que vai fazer a disputa também nas ruas. O bolsonarismo, é um movimento, ele é uma política de articulação permanente, de movimento permanente. Então, vai ser de muito mais confronto e, e a oposição muito, a oposição do, desse campo é muito diferente do que era dos sulcanos. né? Então, não acredito que vai ser como 2002, aquela onda que o PT, enfim. Mas vai ser, mas vai aumentar a bancada. E essa... A resistência vai ser maior, não vai ser como em 2002, maior, mais articulada, mais decidida, sabendo qual é o inimigo que ela tem que combater. Nós também estamos sabendo, mas eles também. Muito obrigado, presidente Jorge Rock. Obrigado a você que está acompanhando a nossa conversa. É o programa Rock na Rede. Essa edição está chegando ao fim, mas toda semana traemos os principais acontecimentos e análises políticos de Ribeirão Preto, São Paulo e Brasil. Este programa que tem a produção técnica de Tiago Cavani, apoio de Alisson Ciperti e direção de José Alfredo Carvalho. Uma produção da Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem. Vem de dentro eu sei, de novo um sentimento.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 I'm uh -huh.